Se eu levar eu dias é de like no meu vídeo, vocês vão ver. Okay. Olha só o que vocês estão discutindo. <risos> Estamos aqui naquela reuniãozinha básica de segunda-feira com a presença da nossa hoje amiga é tensa, de... é tá, gente? É, é, só que hoje é terça-feira, né? E, e eu quero comer, eu quero me esconder aqui, Então ninguém como. me ver. Pode, né? Uau! Não, não, não gire a câmera, olhe a Verônica. É a Verônica não! que vai comer agora. Isso, fica olhando a Verônica aí, quietinho. Oh, não, não, tá Nós estamos aqui com a Girlene. Dá tchau aí, Girlene, dá tchau pro povo. Brasileira que mora em Namé que ajudou muito a gente. Estamos degustando, porque o Sandro é assim, eu falei peraí, ó, vamos chegar logo, vamos chegar logo pra buchada, não. Tem que tirar o tiragosto primeiro. Não, não foi assim que ele falou, não. Ele falou assim: não, eu tenho que dar trabalho para a Verônica. Ela não tem que ficar sentada lá só de prosa, não. Ela tem que ir pra cozinha. Isso aí não é comigo, não, isso é babadeza é. aí. Com eles dois, mas é porque ela não tá chateada com ele, gente. É, tá, tá aborrecida com ele. Botou tá vendo botou... Leandro? Como é que você está Tá, tá aborrecida com o Leandro, né? É com você. Comigo? Que? Já chegou? Você já não. chegou aqui, botando para trabalhar. Bota, vai pra cozinha. Como que ela pode estar tá chateada comigo? Eu trouxe linguiça cortada, cebola cortada, salsinha cortada. Ela só tinha que preparar, tão simples. É, só gente. É. Ó, tão simples. <risos> Agora eu fico, ó, fedendo a cebola. Fedendo a, a linguiça. Ei, mas aí. Ah, mas aí! Aê, aê. Ah, um. não, é isso. Cala de boca Você que só tá perdendo a eu cozinhei Abafa esse caso aí, ó Nós temos aqui, ó Nós temos hoje, temos, temos Ponche, seria ponche, né? Que é uma sangria Tem aqui, ó, alambique de, de caipirinha eu Também tem aqui A molecada aqui, ó Tudo no, no salgadinho Joga Sinucando no Play 4 Ó, tem que carregar, hein? Tá vermelho. Tem, nada que isso, tem não? não ó, ó, ó, tá azul. Ele é um, tem que carregar. É, gente, o, eu não sei nada. Estávamos. E o Sérgio respondeu? É, estávamos esperando o Sérgio. Nessa Sérgio, ele tá vendo o vídeo agora. Bacilu Prefiro ficar em casa é, vendo, nada. vendo é, a parede dele. Até agora ele não, nem respondeu. É. A Fabiana ah, tá, tá, tá, também aconteceu uma bem, coisa bem, que ela não pôde bem, vir. O Cristiano ela ficou ela lá resolvendo um, um problema no Panamá. Só vou dizer uma coisa. Se alguém que está assistindo aí agora né? vier pro Panamá e fizer a sua carteirinha, o seu visto residente aqui, vai poder participar aqui, ó, desse grupo, ó. Olha o grupo aí, ó. o grupo, olha o grupo. Aqui é só pra quem tem negócio, galera. Só pra quem tem negócio. Tá vendo aí? Se tu não viu o grupo aí, vira a tela, volta um pouquinho, vira a tela que você vai ver. Mas vamos, vamos ver uma coisa boa aqui. Olha, olha, olha isso, vem comigo, gente. Olha que delícia. Tá tudo escuro, né? Vamos clarear um pouquinho. Olha isso. Eita, mulher, o fogão todo. Olha que delícia, que delícia de panela. aí. deixa eu mexer aqui. Jelene vai ficar peda vindo com... Não mexa no meu negócio, não! Olha, olha isso aqui, ó. Olha a buchada, olha. Hum, hum, hum. Infelizmente, na câmera não tem como passar o cheiro. Aqui tá, olha. Você, você que não veio, olha aqui, ó. Você que não veio, olha o que você perdeu. Olha Cristiano, a Sérgio, a Fabiana... Olha que delícia, ó Fazer o que, né? Não vem Dançou Nós vai comer tudo e ficar triste Isso aí, pessoal Aí estão Chapando uma cervejinha aqui Charopando um pouquinho Ah! Prometi a vocês que eu ia mostrar O navio, né? Que eu fiz aqui Aquele lá do mercado Já montei Aí, vai aprender. Isso é o, é o porta-avião Kiev. Eu, eu e, e a pequenininha ali. Ó. Deixa eu botar um 360 aqui. Ó. Falei com vocês que eu ia montar. Eu montei ele. Eu vou fazer a coleção agora ali no, no, no Rei. Vende. Vende isso aqui, vende caça. Além de ser uma. Montando, é. Tá. É um porta-avião Kiev, russo. Tinha uma estrelinha russa aqui, aqui bem aqui pequenininha, né? Sou muito fã da Rússia não, mas não tinha opção, né? Não tinha opção, vai ser esse aqui mesmo. Mas vamos montar depois a Casa Branca. Vamos montar a Torre Eiffel, Torre de Pisa e outras coisas mais também. Ponte de Londres, Big Bang e tudo mais uma receita quando eu nem aprendi. O que que tá ensinando então? primeiro prato que a gente aprendeu foi um consumir de... de camarão. Guacamole. Depois aprendi a fazer... Normal. o, é, o qual o Messie? Como um quente, é, francês, Era essas as receitas que passavam. O arroz com polho. Ah, nada. O arroz com bandô. Nada, nada, nada, nada. Nunca comi. Já ouvi falar com O Natal, isso é. nada. Nem é plátano, nem plátano em tentação, é nem chocar o Nada, nada, nada, nada, nada. Nem o arroz com couro, que é o tradição ensinaram ensinar a fazer o arroz chalfa, que é o arroz chino, o arroz frito, chino, é, mas não o arroz com poio porque na cabeça deles, como estavam ensinando para panameño, não ensinavam essa culinária aí ó, guacamole, ó o cara não, é esse biscoito aqui eu... ah, é o biscoito? Aí, ó. É isso limão, aqui né? eu gostei. Eu espero, você assim, não tem ah, nada. Eu já não gostei do é guacamole. Isso aí eu comi na tua casa. Ah, sim, porque a gente tem o queijo. Esse é o Merita. É mexicano, porque sou mexicano. Eu, ver, eu, ver, eu, eu já não gostei, gostei, do, gostei do guacamole. Das né? tortilhas assim, pra mim, é a melhor que tem. Essa aqui eu adoro o santo. E o então? Mole, eu adoro quando dizem que. Eu, que eu, ah, eu falei com o velho, mas eu tenho que fazer eu que vocês dia. Eu não sei o que é isso. É isso. Nossa, eu falei, aí eu fui pra ela que leva, ela já ficou meio assustada, né? me Pois é, eu adoro, adoro eu me adapto é muito bem com a comida daqui Agora, a questão é que a gente não conta com a comida aqui Porque todo o convívio nosso é mais... É claro, é bolacha nossa, assim, Não, é, aqui, no meu é biscoito caso, eu falei no meu caso, eu osário, Por que, é que saiu isso, hein? Assim, por que, é que inventaram essa discussão? Okay. <risos> é o carioca É bolacha Não, porque tem duas coisas diferentes a bolacha a é uma ]filled... coisa, o biscoito. É outra. Eu adoro o guacho. Ah, ah, é, meu de Marisa. Mas ah, não. É não. É, você come biscoito, biscoito creme grávida? Hum. Não, você come biscoito creme grávida ou come bolacha creme grávida? É A questão de Você come biscoito creme grávida? Eu acho que é porque eu não gosto muito de. Biscoito Maria. E esse é. Biscoito. Bolacha é paulista. Biscoito, carioca. Então é, aí fica essas é. linhas é. Biscoito bolacha. Biscoito bolacha. Pra mim, biscoito. Não sei é. se você é paulista, você fala é bolacha. É Creme cracker é bolacha. Não, não. sete capas é bolacha. Você já comeu bolacha, sete capas? Isso. Aí, tá vendo? Tá vendo? Sandra. Não, é questão de chá. Olha só, mas olha só, me já creme, de mexer biscoito. Como é que fala biscoito ali, no amor? É recheado. É recheada. É recheada. É recheada. É recheada. É Fala. É é como é que vocês não, falam? Bolacha. Biscoito. Biscoito. Como é que se fala? É. Bolacha, essa de chocolate com recheio no, é. no meio pra usar a bolacha. É, faz tá é bolacha. Mas ela lascou é tudo. E umas outras também. É biscoito. Não pode passar as duas coisas assim. gente que ver na padaria, né? Gente, bolacha. É bolacha de 7 é como se fosse bolacha de massa folhada. A gente de certo capa. Então não é nem biscoito nem bolacha. É principalmente é bom, né, meu velho? Acabou. Deixa, é deixa é o carioca é e o paulista é se quebrar lá. É eu não sabia nem dessa história. É, mas é, aí começou a treta. Porque no Rio é biscoito, em São Paulo é bolacha, aqui é, é Gadjeta. E é no Nordeste, então, é por isso que nós somos os melhores políticos. Por quê? A Larja tem bolacha e biscoito. Tem os dois. É pra agradar os dois, né? maleável. Tem aquele público de esquerda que gosta de bolacha e de direita que gosta de biscoito. Afinal de, que de, de, que de contas, quem foram os dois primeiros presidentes do Brasil? Biscoito e bolacha. Não. não Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Eita, é, é quase que não sei como é o nome do. Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Coisa tá alagoanos. Ah, Por quê? Os nordestinos Alagoa são melhores políticos. Não. Nós não. temos biscoito ah, e bolacha. Agradamos os dois lados. É. Aí você já é, quer tem levantar. Bolacha, sete aí capas, você já quer o, biscoito... o ego não, não, não. da região. Vamos ah, é. Ah, é. aguacar aqui. Pessoal. Vamos comer mais um pouquinho aqui. Obrigado pela presença de vocês aí. Gatinho aqui, ó. Barbinha feita. Dá um tchauzinho pro pessoal aí, galera. Você Eu tá, tá em todos os vídeos chamando ele de gato. Para de enfeixar na minha cara. Filézinho. Não precisa enfiar não, isso aqui é longe, cara. Isso aqui é lente aberta. Gelene. Abraço pro pessoal. Brendinha. Ciramari. A molecada jogando aqui. E fomos!